Pelo conhecia da, da indignação dos professores que estão fartos de ser espezinhados, era de esperar que fosse muito grande. Ela está a ser maior do que eu esperava, inclusive. Mas isto é o resultado das posturas de arrogância e da recusa de nego negociação e de diálogo adotadas até este momento pelo Governo, que se convenceu que por adotar esse tipo de atitudes conseguiria levar os, os profissionais de educação a darem um passo atrás. Deram foi um passo à frente. O que significa é que estas pessoas, pessoal de 190, despertou para uma luta finalmente em que são eles a construí-la. E sabem que o stop só vai parar quando eles terem que é para parar. Não é o stop, mas de dirigentes. Se milhares que vão dizer que é para continuar ou para parar. Mas Nós seguiremos àqueles democraticamente. Estive em mobilidade por doença, que não foi concedida este ano, sou de Viseu, tenho equipa tarouca e é, não, não há condições para nos respeitarem. E diga-me uma coisa, costumava participar nas manifestações ou agora este ano sinto que era mais importante? É, costumava, mani... costumava participar, mas este ano sinto que há... Mais pessoas a participar, mais colegas e o pessoal não me sente também a participar. Para que os meus filhos e os meus netos tenham profil, professores no futuro, senão acaba a escola pública. E das reivindicações que os professores têm feito, qual é que sente que é a mais importante de todas? A avaliação, o tempo que nos roubaram que nós trabalhámos, a escola com mais dignidade, com mais respeito, para ir para os nossos alunos também poderem aprender, senão ninguém pode aprender. Recuperação integral do tempo de serviço, já pagamos impostos sobre esse tempo. É tempo essencial para progredirmos na carreira, um direito que nos assiste, se a carreira não está bem, que a formulem, mas respeitem-na, não é para congelar e descongelar, certo? O acesso correto ao quinto e ao sétimo escalão, é-nos é, é -nos vedado, mesmo cumprindo todos os requisitos, é-nos vedado o acesso à mobilidade por doença, foi uma vergonha o que fizeram, tem professores capazes, encostados em casa, que podiam estar a trabalhar, o Presidente da República com a sua conivência, mexa-se, certo? Burocracia é uma vergonha. Queremos condições de trabalho como deve ser gabinetes nas escolas, não é trabalhar nas salas dos professores. A escola está em luta e não para. Vimos quantas vezes forem precisas.